Nós temos hoje 27 mulheres mortas por feminicídio no Distrito Federal. A gente já é a quinta unidade da federação com mais feminicídios do Brasil. A gente precisa responder essa questão com a gravidade e urgência que ela tem. E o Poder Legislativo pode apresentar uma grande resposta. É necessário que as pessoas sentem para conversar sobre a situação do feminicídio. As mulheres não podem ficar como estão hoje, inseguras em casa, ao lado do companheiro, e inseguras na rua, porque não tem o um mínimo de condição. Foram 40 dias sem uma decisão dessa CPI hoje o deputado Rafael Prudente presidente da casa, já me disse agora que está também muito comprometido na instauração da CCP e ainda essa semana, que a gente possa reorganizar as indicações e a composição da comissão parlamentar de inquérito para que ela possa acontecer essa comissão pode ser um primeiro passo pode ser um chamado de emergência para a situação das mulheres do nosso país, são muitas mulheres sendo mortas e que precisam de justiça e mais do que justiça, elas merecem não morrer, não morrer com serviços que funcionem preventivamente, queria dizer para vocês, mulheres que estão aqui hoje, estudantes que estão aqui hoje que eu tenho conversado com cada um dos parlamentares. A gente tem trabalhado, eu e deputado Arlete Sampaio, arduamente nessa articulação. Nós temos conversado e dialogado para essa CPI sair. Nós vamos dialogar mais uma vez com os líderes essa semana, para que a gente possa, até sexta-feira, ter a publicação da CPI e que ela comece os seus trabalhos para atender essa demanda que é tão urgente. Então, faça um apelo a essa Casa para que tome uma decisão sobre isso. Uma decisão que é urgente, assim como a vida das mulheres é urgente, que de fato nós possamos ter uma comissão parlamentar de inquérito comprometida tecnicamente com essa temática e que possa dar frutos na defesa da vida das mulheres e que possa dar fruto para o Distrito Federal enfrentar essa questão tão complexa.